Você sabia que o Espírito de Deus se conecta ao Espírito do homem? Ou seja, a plenitude de Deus repousa sobre o ser interior do homem. Nós, cristãos, nós seres humanos, e juntos o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e nós, o nosso Espírito humano, eles selam o núcleo interno do cristão, resultando em um reflexo Glorificado de Deus no nosso homem interior, em nosso espírito O espírito de Deus ora por nosso ser mais íntimo Em favor do nosso ser mais íntimo, o nosso o nosso espírito humano E pede ao Pai Celestial que envie sua plenitude como ele mesmo prometeu No livro de Romanos 8, versículo 26 diz Da mesma forma o espírito nos ajuda em nossa fraqueza pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lucas 24, 49 diz que eu lhes envio a promessa de meu Pai, a promessa é o Espírito Santo, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Este poder é a conexão do Espírito de Deus, o Espírito Santo, ao nosso espírito humano e então há dentro de nós um reflexo da glória de Deus no nosso homem interior, no nosso espírito. Isso é espiritual, não é físico, mas é espiritual. Fica aqui a dica, irmãos. Deus abençoe. Shalom.